Fala, Arki, tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre interfaces e abstrações. E é incrível que depois de muitas décadas de existência de orientação a objetos, até hoje, Arki, isso é muito louco. Muita gente ainda confunde, muita gente ainda usa do jeito errado. E eu garanto pra você, Arki, você vai sair desse conteúdo sabendo a diferença entre interface e abstração e quando usar cada uma delas. Bacana, então? Bora lá! A ah, conhecer a diferença entre abstrações e interfaces é fundamental para que você não tenha retrabalho, para que você não tenha dores no seu projeto é, em cima de um conceito tão simples, tá bom? Não tem ali que refazer parte do teu projeto ou jogar fora às vezes grandes projetos jogar fora ou ficar restrito a não poder fazer melhorias tecnológicas isso tudo pode acontecer se você errar nesse pequeno detalhe e já já você vai entender por que faz tanta diferença conhecer tá bom essa é, essa diferença entre as duas e quando usar cada uma bacana então vamos lá a primeira coisa que você precisa entender é o que é uma interface o que que é isso o que, que é uma interface uma interface ela é como se fosse uma classe, tudo bem? Ela vai ter aqui um nome, você vai dar um nome para essa interface. Né? Normalmente ela começa com I, alguma coisa, vai ser cliente, por exemplo, tá bom? E aí aqui ela vai ter informações do cliente, exemplo, nome, CPF e muitas outras coisas. O que você vai colocar na interface não pode ser privado, protegido, você não consegue colocar modificadores de acesso numa interface, numa interface, tudo que você coloca é público ou estático, tudo bem? Interface aqui é algo que você não herda, você implementa. Então tem muita gente que fala, ah, eu vou ter as minhas classes aqui, minha classe A, minha classe B, e ela vai herdar desse cara. Até o conector aqui tá errado, ok? Ele deveria ser assim, de implementação, né? Seguindo a UML, é traçadinho, tá bom? Que você tá implementando uma interface. E o que é implementar uma interface? É fazer com que a nossa classe, as nossas classes que implementam essa interface, tenham exatamente esse código, tenham essa assinatura aqui dentro. Ou seja, a interface ela faz eu ter garantias de que a minha classe A vai ter nome, CPF e todos os outros atributos que estiverem aqui na interface. É a mesma coisa para a minha classe B. Então isso facilita, por exemplo, num processo de empacotar esses caras para fazer integrações com outros sistemas. De repente, vi um protocolo TCP IP direto, ou num protocolo HTTP, que usava bastante isso, né, que existe ainda esse protocolo, é usado ainda. Ele tem ali um dos grandes prós, é essa interface forte que você passa né, no protocolo SOAP as informações de interface do método, o que vai e o que volta. Então essa é uma das grandes vantagens do protocolo SOAP e, e ele usa puramente interface para isso. Uma das coisas que faz a, as pessoas escolherem interface ao invés de abstração é que em algumas linguagens não é possível que você tenha heranças múltiplas, ou seja, quando você tem uma classe abstrata, você não pode herdar de uma classe abstrata A, depois da B, depois da C... Não consegue, ok? E interface, na maioria, na absoluta maioria das linguagens de programação, eu diria até que todas, todas as que eu conheço, você consegue implementar é, várias interfaces. Mas classes, nem todas. Algumas linguagens de programação possibilitam, outras não. Agora falando de classes abstratas. Agora você vai começar a entender a diferença da coisa toda. Vamos lá. A classe abstrata, ela já é algo que você herda, tudo bem? Então vamos lá. Você tem aqui só a classe A e B. E elas herdam dessa classe que já não é mais uma classe e cliente. Ela aqui poderia ser chamada de pessoa, por exemplo. A gente tem alguns exemplos, a gente já copia aqui bastante no canal, mas a gente usou isso aqui algumas vezes já. Ele poderia ser pessoa tá bom? E aí é, eu poderia ter aqui uma classe cliente, uma classe fornecedor, poderia ter uma classe que fosse uh, funcionário, tá bom? Então eu poderia ter contato, enfim, eu poderia ter classes e classes aqui que tivessem, que fossem pessoas, né, que tivessem coisas comuns em relação a uma pessoa. Então, no caso de uma classe abstrata, tá bom? A gente tem aqui é, um processo de herança das classes abstratas, tá? A... Esse cara e esse cara herdam dessa classe, né? eles não implementam essa classe. E nesse caso, eu posso aqui ter métodos privados, métodos públicos, métodos protegidos, posso ter implementação de, de método efetivamente, posso ter código aqui dentro, código final, não precisa ser o um código abstrato, um código que depois precisa ser especializado nessas classes, pode ser um código final, um código que efetivamente eu vou usar no meu programa ARC. Então você pode colocar qualquer tipo de código numa classe abstrata. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o que colocar aqui dentro, ok? Mas o importante agora é você entender que uma classe abstrata tem implementação, tem código. Você consegue colocar código dentro dela. Na interface você não consegue colocar código. Bacana? Então vamos a algumas características de uma classe abstrata. Como a gente já falou, ela é herdada, ela não é implementada, a ARC. Segunda coisa, você não consegue instanciar uma classe. O que é instanciar uma classe? É você dar um new nela, né? falar que ela é igual a new daquele tipo, um objeto é igual a new daquele tipo. Não consegue. A classe abstrata é abstrata, ela não pode ser concretizada, não pode se criar ali um objeto final a partir de uma classe abstrata. Então, outra característica, a gente já falou também, mas para reforçar, nem sempre é possível você é, herdar ter heranças múltiplas dela, então não é toda a linguagem que suporta, por exemplo, a classe A e B aqui, é, ter mais de uma herança, isso aqui, por exemplo, sei lá, tem pessoa, e aqui eu tenho funcionário, por exemplo, nem sempre isso aqui é suportado. Herdar de funcionário e herdar de pessoa. Não são todas as linguagens de programação que suportam. E por fim, ela eleva e eleva demais o reuso da tua aplicação. Ela leva o reuso a outro patamar, tudo bem? É, inclusive, a gente tem um conteúdo falando sobre alguns padrões de projeto, né? nosso canal tem vários é, conteúdos sobre padrões de projeto e tem um em específico que casa muito com o que a gente está falando aqui, que é o de Abstract Factory. É um conteúdo muito legal, e a gente tem uma dica surpresa nesse conteúdo, pô, vale muito a pena assistir. Eu vou deixar aqui no card e vou nas descrições também, para você assistir depois que acabar esse vídeo, esse conteúdo, que é muito legal também, que vale muito a pena, tá bom? Então agora vamos falar sobre quando usar interfaces e quando usar classes abstratas interfaces você vai basicamente usar em uma situação quando você precisar de Contratos. Olha só que coisa. Ou seja, quando você precisa garantir que uma classe vai ter aquela interface, vai ter aqueles campos, exatamente aqueles campos, aqueles métodos, aquelas propriedades, atributos, é nesse caso que você usa interface. Não adianta você querer usar ela como um pedaço de código, como uma parte que vai ser, é, no futuro, vai virar uma abstração. O ideal é você usar a interface com esse propósito. Ela é um contrato, tudo bem, Ark? Então, sempre que fizer sentido por exemplo, internamente, é, para tramitar um determinado tipo, um DTO, por exemplo, que tem que ter aquela assinatura, aquela exata assinatura para ir para o banco, todos, todos os seus elementos ali, todos os seus DTOs, tem que de repente ter uma assinatura padrão para passar de repente por uma factory que vai mandar para o banco de dados, através de um ORM, por exemplo, é, ou qualquer outro tipo de componente interno, que tem ali vários, uma, uma cadeia de, de classes que vão ter que implementar, vão ter que seguir aquele contrato, para serem processados pelo seu software, faz sentido você usar uma interface. Também faz sentido em mensageria, quando você tem uma fila e precisa colocar, a, as suas classes precisam ter ali uma assinatura padrão para serem enviadas e serem ouvidas por outro sistema que vai entender essa interface também. Ela vai desempacotar essa interface do outro lado e entender, de repente, até em outra tecnologia diferente da que você implementou, mas ela já vai entender do que, que se trata, o que, que tem que ter dentro daquele objeto. Então, para mensageria é perfeito, independente de ser filas ou protocolo HTTP ou qualquer outro tipo de protocolo, JMS, etc. Interface certo para isso. Aí você me pergunta, posso usar interface para padrões de projeto? Pode, desde que faça sentido. Desde que o padrão de projeto permita você usar uma interface ou ele indique que você tem que usar uma interface para aquilo. Se o padrão de projeto fala para você fazer uso de uma interface, é sinal que é melhor você usar uma interface. Tem alguns padrões de projeto que falam, ó, use uma interface, mas pode ser também uma abstração, pode ser também uma classe abstrata. Então você já entende ali que pode ser uma classe abstrata. Eu, particularmente, prefiro é, já implementar uma classe abstrata ao invés de uma interface quando o padrão tem essa abertura, quando ele fala, olha, use uma interface, mas talvez tenha que virar uma abstração. Então já usa uma abstração por conhecimento ali, é certeza que mais cedo ou mais tarde vai precisar de um códigozinho ali dentro, e aí a abstração é o caminho correto. Quando eu uso classes abstratas, que foi o que a gente falou aqui, quando você for principalmente aplicar padrões de projeto, quando você for aplicar boas práticas de programação, principalmente pensando em reuso. Então, ar que basicamente a classe abstrata como prometido, ela vai ter aqui um código que é comum para as outras classes. Então vamos esquecer essa outra classe aqui de cima. Vamos imaginar que a gente tem aqui é, a classe funcionário e uma classe cliente. Né? A nossa classe A é funcionário e B é cliente. Ambas têm propriedades aqui, tem a propriedade nome, tem a propriedade CPF, e pode ter algumas outras coisas que acontecem em comum para as duas classes, que são comuns para as duas classes. É, e aí o que eu vejo muita gente fazer é isso aqui, ao invés de você herdar né, de uma classe abstrata, o sistema nasceu com uma implementação aqui dentro, e aí depois falou se poxa, eu vou ter uma segunda classe, uma classe B aqui, que tem um código igual da classe A. O que, que eu faço? Eu herdo aqui, faço essa herança aqui. Isso aqui é um erro. Por que, que isso aqui é um erro? Porque a gente está falando do seguinte, de códigos que a gente tem na, na, na classe A que podem, no futuro, serem alterados. E quando eu alterar o código que está aqui, talvez, talvez não, né, com certeza, eu vou impactar a classe B. E talvez não faça sentido nenhum você impactar a classe B, porque a classe B é funcionário, a classe A é cliente, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Elas têm particularidades comuns, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o cliente, outra coisa é o funcionário. Então, aqui. Essa implementação aqui não é legal. O que, que é o legal? O que, que é o certo a se fazer? Quando você é, se depara com uma situação onde você, de cara, vê, poxa, eu posso, tem muito código que vai se repetir, então eu posso simplesmente herdar da minha classe A. O que, que você faz? O caminho que a gente ensinou agora aqui. Leva o código que está aqui para cá né? e implementa aqui uma herança desse cara. E aí essa sua segunda classe também vai herdar dessa abstração. Então as duas vão herdar dessa abstração. Eu levo o meu código que era comum aqui para abstração e herdo nas duas. Esse é o caminho correto. Por quê? Porque provavelmente se eu precisar mexer num código na classe abstrata, por padrão eu já vou pensar, poxa, quem mais usa essa classe abstrata? Quais são as filhas dessa classe abstrata? Naturalmente uma classe abstrata não pode ser implementada. Então ela tem filhas. né? Então eu vou ter que alterar de repente as outras filhas também. Então uma alteração aqui acaba sendo isolada aqui. E você vai poder alterar coisas específicas do cliente, do funcionário, nas classes de cliente e funcionário, sem impactar a, a, o que é comum das duas. Você isolou o que é comum das duas em uma abstração, tá bom? E pode-se sim se ter mais de um nível de abstração e é isso que a gente fala naquele conteúdo que eu deixei no card anteriormente. Então, Ark, percebe que a classe abstrata ela tem um foco muito, mas muito diferente da, da interface. A interface ela é só para garantir o contrato, que não é pouca coisa, né, Ark? Na verdade, não é, é algo importantíssimo. E a, a, a classe abstrata, ela é uma abstração. Ela serve efetivamente para conter informações abstratas, códigos abstratos, ou seja, coisas que vão ser concretizadas posteriormente, ou coisas que são efetivamente comuns para vários objetos, métodos concretos mesmo, que são comuns para vários objetos, mas que não fazem sentido serem concretizados na classe abstrata. Né? São, são conceitos daquela classe, concretos, que podem ser usados depois é, pelas classes filhas, que herdam ela, tá bom? Pode ser abstrato também, o método de repente ele não é um método concreto, é um método aqui pagar, e aí você tem forma de pagamento, com cheque, com dinheiro, com cartão de crédito, cada uma dessas classes implementa o pagar do jeito dela. É, a gente está falando de interface? Poderia, poderia até ter uma interface para isso, mas... Um pagar normalmente tem comandos que são comuns para todos aqueles objetos, para todas aquelas classes. Então vai sim se fazer sentido colocar isso numa abstração, Ark. E aí, Ark, para a gente fechar, o que, que acontece se eu errar, se eu usar é, uma classe abstrata ao invés de uma interface? Bem, o que pode acontecer é que, eventualmente, eu possa implementar alguma coisa, algum comando, ou colocar um método privado dentro da minha classe abstrata, que era algo importante de repente para o contrato, que as classes filhas depois dentro do meu subsistema ali vão acabar vendo, né? Porque eles estão herdando ali do, da minha classe abstrata, mas se eu for usar esse cara para ser um contrato efetivamente com um sistema externo tudo que é privado tudo que é método interno ali da classe abstrata não vai junto fica no programa né só vai a assinatura e aí vai dar ruim vai dar problema a interface não vai funcionar você não vai conseguir evoluir facilmente essa interface talvez se você for evoluir essa interface eu já vivenciei isso Dark tá, de precisar de repente é, pensar em abrir é, uma classe de integração por exemplo vai uma classe de integração com correios se é, precisar abrir ali, de repente, uma propriedade para integrar é, com informações do Correios Extra ali, só que essa propriedade é tipo algo sigiloso, interno. Você precisaria abrir uma subpropriedade para abrir a propriedade que você queria abrir para fazer sentido ali para a integração, por exemplo. Então, você fica restrito a, a, a mexer na tua interface e não impactar o teu sistema. Okay? pode -se acontecer erros também, você pode, sem querer, colocar público ali uma propriedade é, numa classe abstrata, um método, alguma coisa do gênero, e alguém utilizar quando não era para utilizar, quando era para ser simplesmente um contrato, não era para utilizar aquilo, era para utilizar suas propriedades, e de repente tem um método ali que está sendo utilizado de forma incorreta. Isso pode gerar erro, pode gerar retrabalho, pode até inviabilizar um projeto inteiro, por incrível que pareça, se for um projeto de APIs, de integração, pode viabilizar um projeto inteiro, mas só um parênteses é lógico que isso vai depender do tamanho do projeto, do tamanho da API, da importância que essa API tem, da quantidade de gente usando ela. Então tem algumas variáveis, né? Não é assim também, não é qualquer interface que dá esse tipo de problema, mas pode dar. Pode ser que nasce um pequenininho o sistema e vira um monstro e, e aquele pontinho ali que todo mundo deixou embaixo do tapete acaba virando um grande problema. E o contrário, pode acontecer de você nascer com uma interface e depois transformar ela numa classe abstrata. Pode, até um caminho natural em alguns padrões de projeto, que nasce ali com uma interface, quando é mais simples, e se você precisar de uma implementação, aí sim você coloca o código e transforma ele numa é, classe abstrata. Pode sim, é, é algo que é até natural muitas vezes acontece, mas eu também não recomendo. Eu recomendo que você utilize o conceito da forma certa. É um contrato, usa a interface, é uma abstração, usa uma classe abstrata. Legal, Ork, esse conteúdo fez sentido para você? Então não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque você vai receber notificações sempre que a gente lançar de conteúdos que com certeza vão fazer você ficar muito fera em arquitetura. Bacana? Super abraço, até a próxima!